Dá licença, e travesti vai falar. Senta, ouve, escuta e para pra pensar. O país que mais mata trans hoje vai me ver expressar. Vivência e consciência que a todo tempo vocês querem evitar. E conseguem. Me apagam e matam. Quanto travestis você vê trampando fora da esquina e do asfalto? A negligência que vocês agora na saúde passam, pra gente é mato. E se isso não te toca ou choca, aviso que lhe falta tato. Mais um mês de orgulho passou graças à marcha. Travesti preta que faço questão que não seja esquecida. Assim como Monica Helms, Dandara, Mateusa, Chica Maricongo e Cintura Fina. E tantas outras que na luta pagaram com a própria vida. O país que mais mata, repito, recorde após recorde, ano após ano, mito após mito. Não minto quando digo, é o país que mais consome as nossas corpas na pornografia. Hoje, a travesti não vai servir o teu consumo. Hoje eu não sumo, assumo, vou gritar e ecoar Fora Bolsonaro. Genocida, machista, transfóbico, racista e entre tantas outras coisas, representa nossa elite de fato. Atura ou surta, travesti, viver sem conversa e sem papo. Chega, basta, Fora Bolsonaro. Chacina no Morro Alto, PL 504, quase mil kg da carne no churrasco, muito leite condensado, redução às cinzas do nosso povo originário, e vazio na barriga dos pequenos futuros escravos. Chega, basta, fora Bolsonaro. Queremos vacina no braço, comida no prato, equidade e abraço. Eu digo tudo isso até de cara limpa. Essa realidade assassina não se maquia. Agora são vocês que estão na mira. Chega, basta, fora Bolsonaro e sua milícia. estou muito feliz de ter feito parte desse projeto. É, a gente teve uma troca, assim, realmente que eu vou levar para a vida, assim, nos momentos que a gente passou juntos. É, eu estava muito mexida também com a aula que a gente teve, sobre quando a gente falou sobre a arte e o impacto que ela tem na política e a, o impacto que a política tem na arte. Então, eu foi meio que automático também traduzir isso num texto e trazer um pouco da minha vivência como uma pessoa trans não binária também. E o acolhimento que eu tive com as pessoas também, os direcionamentos da DIES criativos assim, também me levaram a esse lugar assim, de entender a minha arte e a minha palavra também como relevante dentro desse contexto. E foi incrível a, a troca que a gente teve com as pessoas no mercado. A brincadeira do Sérgio foi assim, sensacional para aproximar a gente das pessoas que estavam ali, para que elas fizessem parte disso, né que sem elas não teria acontecido do jeito que aconteceu. E... Sim, a, a sensibilidade de cada um dentro do projeto assim foi tudo muito muito especial vou levar para a vida e é isso gratidão gratidão a todos todos e todas muito lindo